Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui no canal Mário comigo João Francisco E galera, mais uma vez aqui dentro do carrinho Mais um defeito aqui, apresentou aqui o meu Lecheva, tá? O chefe fez toda uma sequência aí, né? De defeito que o carro tá aparecendo é, Os defeitos é, é peça de reposição Então eu tô comprando a peça, trocando e tá resolvendo 11 anos, tá começando a aparecer, já falei no vídeo passado, né? Voltando a repetir aqui nesse vídeo. O carro de 11 anos, as peças de reposição estão tá começando a estragar agora. Ou por desgaste natural ou por má conservação outro motivo não aparente. E sobrou para mim, né? É, terceiro dano sobrou para mim. E eu estou fazendo essa troca, não estou deixando acumular. E hoje eu vim trazer ele aqui numa loja, na, na, na lojinha aqui, ó, esse mood vermelho. É, para regular as portas. As portas dele que tá meio desregulada, mal fechando, outras batendo. Beleza, fico, trouxe ela andando. Aí o rapaz terminou o serviço na hora de tirar de dentro da oficina, né? Não conseguiu. Ele me ligou falando, perguntando se o carro tinha algum corta-corrente. e o carro não tem, que ele não conseguiu ligar o carro. Vim até aqui, é, pelo que eu olhei, bomba de combustível, galera. A bomba pifou, não tá injetando gasolina. Se injetar diretamente ali no, no carburador. Ou no sistema ali, né da, o corpo de borboleta Ele pega, mas não está injetando com a bomba é, Não posso deixar o carro aqui, tá longe de casa né Está fora da oficina, também da rua Hoje é sexta-feira, final de semana Eu não vou pagar um guincho né Não vou levar para oficina nenhuma Porque aqui em São Mateus, na minha cidade Eu não encontro peça para esse carro Vou ter que comprar pela internet Provavelmente sexta-feira, comprando hoje Vai lá chegar para terça, quarta-feira Então o carro não pode nem ficar aqui e nem vou levar para oficina nenhuma Eu mesmo vou fazer isso aqui é, Eu estou fazendo atenção no carro Já comecei a fazer várias coisas aí Vocês já viram nos vídeos aí Então é isso, eu vou mostrar para vocês Uma adaptação que eu vou fazer aqui ó. Já vai dando aquele like Se inscreva no canal se não for inscrito Deixe seus comentários E bora lá, deixa eu fazer Essa adaptação galera é, Não é só para o meu carro não, tá? Isso aí é uma. já fica aí a galera é, ligada Se acontecer com os seus Qualquer marca, modelo, estilo, ano Dá para fazer também então deixa eu fazer aqui, rapidão Aí galera, ó Vou mostrar pra vocês, ó Eu tirei aqui o, o flange A bomba E descobri por que, que não, o carro não está jogando, ó O terminalzinho aqui, ó Tá bem gasto, ó Dá pra vocês verem Tá bem queimadinho aqui, ó O último pino Bem queimadinho mesmo E olha na bomba aqui, galera, ó ó, E olha ele na bomba, ó Tá vendo? O primeiro terminalzinho ali também, ó. Bem gasta aí, não está dando contato, ó. Olha lá, agora focou. A bomba tá funcionando. Eu ia comprar uma bomba nova, mas a bomba tá boa. Vou ver se eu consigo aqui deixar o fio aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Olha o barulhinho dela, ó. Viu? Ó. Deu para escutar o barulhinho aí. A bomba está funcionando. Então, eu achei que fosse que já tinha queimado, né? Mas descobri por isso que é bom você mesmo mexer, ó. Agora eu vou ali na alta elétrica para ver se eu consigo recuperar só essa partezinha aqui, ó. Ou eu vou fazer uma solda e fazer direto, hein? Se eu conseguir levar o carro para casa, eu vou tentar uma solda aqui, ó. E fazer direto se eu não conseguir trocar só essa parte aqui de dentro. Que esse flange aqui é muito caro. E não dá para me comprar, não, hein? só essa partinha aqui galera aí galera ó, vou mostrar para vocês o que eu fiz nessa peça aqui ó na bomba ela estragou né tinha mostrado anteriormente só o primeiro pino aqui tá dando mal contato é se eu fosse comprar uma peça inteira todinha que é o flange que dá o nome desse aqui ó tá na faixa de 200 reais 150 é a mais barata e ainda vai levar uns três dias para chegar e como eu já tô gastando muito nesse carro e para economizar eu, eu fiz essa extensão aqui, ó. Soldei o fio maior aqui, ó. Que agora eu coloco ele lá na outra ponta do fio lá, ó. Do soquete lá. E vai resolver o problema. Que o mau contato tava aqui, ó. Como eu soldei, ó. Vai resolver. Os três ali tá, tá de boa lá. Vermelhinho, ó, Inteirinho, quentinho. O último que derreteu. Aí eu fiz um alongamento aqui, ó. Alonguei ele. Agora eu vou instalar. E... Vamos ver se o carrinho vai pegar aí Aí galera, ó Já desci aqui a bomba No tanque Eu não quis gravar aqui antes, né? Com ele aberto Porque tem muita coisa de gás da gasolina aqui Né? Em risco de um acidente Ele é super simples Depois colocou lá dentro, ó Tem uma boinha Que tem um lugar certinho de colocar Quem for mexer vai ver E agora, ó Vai precisar ele com essa, com essa rosca aqui, ó É como se fosse uma tampa de bujão mesmo hum. Daqueles galões de plástico aí de água mesmo Aí agora é só pressionar aqui Ele tem uma borracha de vedação aqui embaixo Beleza? E tá pronto Aí agora aqui ó A outra parte que eu tenho que, que mexer É o soquete aqui galera ó Tá vendo? O que estragou Eu vou ter que fazer uma adaptação pra ele encaixar ali Né? Tem que cortar aqui pra ele encaixar ali E ligar o fio aqui ó Direto Neste aqui ó no primeiro Vou ligar direto nesse primeiro aqui, ó Que foi o que estragou, ó Tá aqui, ó Vou tirar daqui dessa peça Porque a peça do jeito que tá aqui inteira não encaixa ali, ó Mas aí eu cortando esse pedacinho aqui Que tá mais Tá de show de bola Vou fazer aqui e já vou Trazendo já o carro pegando aí e ligando eu Acho que vai dar certo Se gostou já deixa aquele like Né? Deixa seus comentários aí, galera Se inscreva no canal pra ajudar Aí, galera, terminei aqui de, de pôr a bomba de combustível lá no tanque. Instalei tudinho certinho. A adaptação fi, que eu fiz, eu acho que deu certo, hein? Vou ligar o carro aqui para ver. Pera aí. Ó. <risos> aí, galera, ó. Deu super certo. Bateu, pegou. Bateu, pegou. Consegui. Não precisei comprar a peça, só foi um, um polo. É, que esquentou, derreteu um pouquinho lá E não estava passando contato Então a bomba não estava injetando gasolina E automaticamente o carro não estava ligando Ah, mais um problema resolvido aí Galera, se gostou do vídeo, deixa aquele like Deixe seus comentários é, Se não for inscrito, se inscreva no canal E eu espero você até o próximo vídeo Fui!